Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata de queixe sou advogada em Direito Bancário. Meu foco é devedor de, de banco. No dia a dia, o que eu mais tenho aqui no escritório são pessoas boníssimas, que querem pagar, querem adimplir suas parcelas no banco, mas o dia a dia não permite isso. Já não tem aquele recurso financeiro para pagar essa parcela, entrou em inadimplência já não dorme mais tranquilamente, um problema, eu posso ajudar. Primeiro passo é pegar esse contrato e não correr no banco para renegociar. Não, pega esse contrato onde, tem, onde existe esse problema de inadimplência e vamos rever... Este contrato, ver se existe abusividade, abusividade, se existe alguma possibilidade de equacionar essa dívida sem necessidade de renegociar isso junto ao banco. Porque muitas vezes, essa renegociação, você vai pagar taxas maiores, tarifas, é, se afundar mais um pouquinho. Então vamos pensar nisso. Bom dia para vocês, até a próxima.